A justiça determinou o desbloqueio de dinheiro da MWL em Caçapava para pagamento de salários atrasados. A Daniela Lopes tem as informações ao vivo. De quanto é esse valor, Dani? Boa noite para você. Oi, Ademir, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Vanguarda. O valor é de pouco mais de 1 milhão e 600 mil reais. A decisão é da primeira vara civil da Justiça de Caçapava e o juiz do processo, Rodrigo Valério, diz que a liberação dessa verba de bens bloqueados desde janeiro deve ser usada para pagar os 220 funcionários né, com salários atrasados e também para quitar outras dívidas atrasadas, como aluguéis. A decisão deve ser cumprida em caráter de urgência e a empresa deve deve ser notificada em até cinco dias. A MWL, que produz rodas e eixos viários, está em recuperação judicial desde maio deste ano. A empresa já descumpriu ordens da Justiça de pagar os vencimentos atrasados e também de reintegrar funcionários demitidos. E aí, por isso, desde terça-feira, então, o Sindicato dos Metalúrgicos e Apoiadores estão aqui com funcionários ocupando a fábrica. A gente vê algumas placas aqui, ó, ocupando a fábrica para reivindicar e tentar fazer com que, pelo menos, os equipamentos as máquinas não sejam, vend... aliás, não sejam retiradas daqui, sejam vendidas para que o dinheiro possa ser usado para o pagamento desses funcionários. Ademir, é com você. Tá certo, obrigado Dani, boa noite.